aqui, tá, Levando o material dele. Hum. O companheiro. Ah, já, já, já. Oh, Vou tirar a é tá? foto dele. Vai tirar a foto? É. Como é que é o nome dele? Eu não sei. Ele tá lá? O rapaz foi que, tá, que tá. lá. Aí o rapaz vem aí, ó. Quem é que é esse rapaz? Ele trabalha do lado aqui. Cadê o Josadak? Oi? O Josadak? Bom? Cadê é, o deu... eu... pa... seu, seu pai? Não, não é meu, não é meu pai, não. Ele está nós aí. É o Josadak. Ele está aí? É. O senhor quer falar? Fala que é o pastor Ronaldo. É isso é aí. Falou então. O senhor está bem, pastor? Fala um abraço. O que foi bem? Obrigado você ter ajudado. Ah. Eu tô aqui no, no, no, no, no trabalho de Josadac. Aqui, ó. Ah, ah, sempre tem uma árvore boa, é uma sombra. Pode comercializar. Vai vir. Tá vindo o moço lá. Ronaldo! Ô meu mestre! Eu tô aqui vendo esse trabalho seu. Não. Tá pastor, não. Você tá bom? Tudo bem? Só trabalhando. Só trabalhando. Agora você tava tá comendo. É, eu tava esquentando uma comidinha de ontem aí. Isso é bom demais na conta. Ô, José, aqui eu vou dar pra você um kit de mandioca. Que eu comprei essa mandioca e esqueci de tirar dentro do carro. É. Aí eu peguei. E tô indo lá pra Cristais agora, não vou ter. Eu comprei dois quilos, mas vou dar um quilo porque eu não sei se tá oh, bom ou se não tá eu bom. Quero sim. Vixe. Aqui, ó. Olha. Eu comprei hoje. Esqueci de tirar dentro do carro. É. Ô, Josadaque, e as cadeiras estão aí? As cadeiras estão aí, aí ó. É de bambu, é de cordinha, agora é que eu tô fazendo, né? Eu tô achando que você tá querendo. Você tá ficando velho, porque você tá Eu essas... que ficando velho, rapaz. Essas cadeiras com... de balanço, isso é para velho, para pessoa descansar, <risos> bater o papo com os netos. Você já tem é. neto, não tem? É? Você já tem neto, é. E muito. Já tenho neto, é? Tenho dez netos. Então cadeira dessa é cadeira do vô. <risos> É. Isso é bom demais da cor. É. A pessoa tem, um, tem um, um cômodo confortável, né? É, é isso é verdade. Isso é a pessoa senta. Eu moro aí... numa casa de nove cômodos, sozinho. Tá louco, hein? É. Você é. fica aí perdido. A casa é nove cômodos. Fica perdido aí. É. Você tem que ajuntar os netos aí no, no domingo. <risos> os é. netos vivem com os filhos, né? Com, a, com as filhas, né? É. Lá pro lado da Bahia, pro lado de. Caça dos coqueiros, né? Então, é assim. A vida. Os 18 anos de idade já se foi, né? Agora vai perder nas forças. O Enéas né? tá com você. Hã? O Enéas tá aqui em Franca. É, o Enés mora nessa rua aqui mesmo. Nessa tá embaixo, rua. perto do, e do tem, mercado. E tem um depósito grande lá na tem, Avenida Brasil. tem um depósito. Lá na Avenida Brasil, depósito de reciclagem. O, o, o José que eu estou ainda a Cristal de Paulista, faleceu meu amigo, cadeirante, tá vinte e tantos anos, o Zé Carlos Garcia. Três filhos, um perdeu um filho agora na, na pandemia, Não. mas é um vencedor. Deixou uma história bonita, eu vou lá. Eu tenho vários vídeos dele. Quanto a, a luta dele. Que coisa bonita, né? É. E você também é um vencedor, o Josandaki. Você tem as suas limitações é, e, né? Quatro acidentes que eu já tive, né? E é. tô aqui de pé aqui, rapaz. Graças a Deus. Foi hora graça. ainda de ir pra debaixo da terra, ainda não. É. Mas vai chegar, né? <risos> não, eu não quero que eu chegue essa hora, não. Oh, mas vai chegar. Ah, não, mas eu não aceito isso, não. Colocar a terra no peito, é... Pelo amor de Deus, é. aquele monte de terra no peito, depois não dá para sair de lá. Não dá nem para respirar, ué. <risos> oh, mas é, é, é a, a lição maior é que nós somos pó e o pó... É, isso é verdade, pastor. Vamos retornar, né? É. E, mas a gente vai percebendo que a vida é um bem maior. É, isso é verdade. Que não... Nos pertence. É. Deus nos deu esse presente. É, isso é verdade, pastor. O presente é o presente, é hoje. É hoje, é. O futuro, é você não sabe é. nem a, a amanhã, né? É, não sabe. Né? Graças a Deus que nós é. estamos... Deus tem cuidado da gente, né? Presente. Deus tem cuidado. A gente leva, como diz lá, a Bíblia lá, o... pode cair sete vezes, até é. sete vezes, e Deus levanta. Levanta. Isso é verdade. A graça Deus está de cuidando da gente, a gente está nas igrejas, pregando nos congressos aí, pregando nas igrejas aí. E Deus tem honrado a gente, viu? Apesar que a gente é falho, né? Mas Deus tem honrado a gente. A palavra é de, é de Deus, né? É, a gente é. não leva a palavra nossa, né? É, isso é verdade. A gente fala é. da grandeza de Deus. É. As maravilhas. É, as maravilhas dele. Mas, o Ronaldo, onde que tá a Ardef? A Ela tá ali perto da, da delegacia, não está ou não? Não sei onde que é. Você Aquilo... ainda faz parte lá? Não. Não, né? Eu já tem um tempo. Precisava de re, re, reativar. Eu, eu, trabalho. Trabalho. eu queria eu ir, ir ficar... lá, né? Como a gente é fundador da, daquela instituição, né? É. Nunca mais eu fui lá, rapaz. Faz uns 15, mais de 15 anos que eu não vou lá não sei até uns seis anos É. mas a gente precisa dar mais atenção lá né o o Josadak eu vou viajar agora é. até Cristais mas depois eu quero passar aqui para eu fazer um vídeo melhor ah, eu tá. quero ver você trabalhando tá tá bem no meio da semana eu tô aqui com a roupa tudo suja furadeira na mão serrando o bambu cortando pondo tudo na medida é assim da onde que vem o bambu ah, o bambu vem do mato. É o bambu jardim que chama. Bambu Jardim. E quem busca? Você já compra? Eu o bambu? busco, eu busco no meu carro aí. Eu trago lá uma, uma, umas varas boas, né? Umas 20, 30 varas para trabalhar. E aí, mas o ah, bambu tá difícil aqui. Aqui encontra o bambu gigante. O bambu gigante. Ele embicha, você faz a cadeira, o banque, a banqueta, com 10 dias ele tá brotando de novo, os bichos, ele não morre com a queimação do maçarico na, na, no bambu, ele não morre. Agora esse outro aí? Agora esse daí não tem bicho, não dá nada, não dá broca, não dá nada. Como que chama isso aí? Bambu jardim. Jardim. Esse bambu, ele demora muito mais do que o outro, tá? Eu peguei na internet uma cadeira dessa que a gente faz aí, é, ela tem durabilidade de 50 anos. Se a pessoa não molhar e não ficar muito no sol, né? É. Mas a dona de casa tem o um costume de todo final de é. semana, duas vezes por semana, jogar. Agora, quando você é, faz a cadeira de bambu, é só bambu. É, só bambu. Não só tem bambu. outra. Não, não tem eucalipto, não, não tem. nada. Por exemplo, aquela lá da frente, ó, que tá. Aquela lá, ó. Olha lá. Cadeirinha é o... boa, ó. Só bambu que tem ali. É o retrovisor tá é. saindo aqui. Deixa eu ver se eu, se eu abaixei. Abaixei. Aí, ó. Aí, Aí ó. Agora. Ó. Ponto Cadeira daquela? Ó, eu vou passar aqui. Aqui é rua, fala o nome da sua rua, já fica gravado isso aqui. É rua. José Maria Jacinto Ribelo 5441 41. É. E a rua aqui é a que sai da, do Sabrino lá é. e vai até no Vai até o farol da Abrão Brickman, né? Para pegar a Ponte do Leporace. Do Leporace. É. Jardim Redentor. É, Jardim Redentor. É um... E quem quiser encomendar um móvel de bambu, faz guarda-roupa, faz banqueta, faz mesa com 10 cadeiras, faz beliche, faz cama. É, faz de tudo. Gabinete de pia, armário de cozinha, tudo de bambu. Aqueles baús pra guarda-roupa. Baú, baú, também faz. Eu vou... Cesto de roupa. Cesto de roupa. É, tudo faz. É isso aí. Ô, Josadac, valeu então. Hoje que dia que é do mês? 16? É, 16. Pois. Julho de 2022. É. Deus abençoe. Oh, Deus abençoe. Passou eu vou lá. Muito Mas eu obrigado, falei: seu, assim, eu tenho que dar satisfação tá. porque eu tô. Amém. Né? Tá. Um abraço para você. Tá. Fica tá com bom, Deus. Bom trabalho. Mas apareço sempre aí, tá? Falou. Tá bom? Valeu. Agora eu vou filmar você caminhando no meio das cabeças. Ah, ah, tá. Esse <risos> Josadá. Aí, ó. Ele tem um problema na perna. Que. Mas isso aí não impediu dele fazer o trabalho. Olha lá. Aí aquele ali, olha a cestinha ajeitada. Olha lá. Ah, cadeira aí, ó. Essa aí é, é chique, viu? Muito boa. Certo? Parabéns. Tá, parabéns. Obrigado, pastor Ronaldo. Valeu. Que Deus abençoe. Tá? Deus abençoe. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, tem disposição e a graça de Deus vai vir até ele. Esse é o um vencedor. Lutou a vida toda. Nós, fomos amigos, nós somos amigos e somos amigos. Mais de uns 30 anos. Valeu! Um abraço! É, é.